Meus amores, se vocês não me conhecem, eu sou Sheila Ferreira Sheila Animania, né? Sheila Ferreira Estou aqui com vocês para mostrar para vocês os nossos vídeos do nosso canal, né? Estamos com muitos vídeos do nosso canal Mas eu queria trazer para vocês os nossos lançamentos, né? Tô vendo aí que tem muita gente que tá fazendo moldes parecido com o nosso, né? Então, então pra depois não ter aquela dúvida e copiou de mim copiou de mim eu vim mostrar para vocês todos os nossos vídeos todos os nossos moldes que já foram lançados que estão no nosso na, no nosso site e os vídeos que já estão aqui por exemplo aqui está todos os nossos vídeos que serão lançados né então ó, a, desde aqui até aqui tem vídeo novo que Todo, toda sexta-feira vai para o canal, tá? Vem aqui, é lançado, tá? Em estreia Esse vídeo aqui é dia 2 de abril, tá? Dia 2 de abril vai ter o vídeo, esse vídeo novo aqui Da camiseta pet malha manga raglan, tá? No dia 9 vai ter o conjunto pet boné e peitoral, né? Ah, no dia 16, bolsas limpet pet chique No dia 23, conjunto pet primavera no dia 30, casal romance. No dia 7, peitoral anjinho. No dia 14, camisa jeans, pet Dominique. Ah, no dia 21, vestido pet Melissa. No dia 28, blusinha pet básica. 4, saia pet tutu, 4 de junho, né? Então, aqui a gente tava em abril, 30 de abril, vai ser o casal romance, tá? Dia 7 de, de maio, de maio, peitoral anjinho, então a gente tem vídeo até lá pra junho, né? Dia 14, camisa Dominique, vestido Pet Melissa, esse vestido eu já vi alguém aí que tá fazendo um vídeo parecido, né? Com esse aqui, mas pra falar para mostrar, para provar para vocês que eu não copiei de ninguém Dia 21 de maio ele vai ser estreado Mas ele já tá aqui, já faz um tempão aqui para estreia, tá? Então eu sempre adianto os meus vídeos, tá? A blusinha pet básica dia a dia, também, dia 28 de maio Saia pet tutu, dia 4 de junho Essa saia pet tutu, ela foi... Eu já fiz o vídeo dela ano passado e ela tá aqui ainda para lançamento O vestido de inverno pet conjunto Florença, dia 11 de junho Tá? bolsa slim pet poter dia 18 de junho e básica polar pet dia 25 de junho e hoje eu já estou editando o vídeo do nosso a ah, a fantasia donald inverno que com certeza hoje vai estar tá aqui ó tá pro próximo mês então hoje vai estar aqui então os meus vídeos eles eles sempre estão adiantados, coisa de um mês antes, dois meses, três meses antes, eles já estão aqui como estreia, tá? Às vezes tem vídeo aqui que já tá desde o ano passado aqui para estreia, porque são muitos vídeos que eu gravo toda, toda semana, eu gravo de 3 a 4 vídeos né? Eu venho e gravo de 3 a 4 vídeos E lanço, deixo aqui como estreia Para toda sexta-feira vocês terem vídeos novos, tá bom? Então eu queria dar essa explicação para vocês aqui Trazer para vocês, eu me programo para nunca faltar vídeo para vocês aqui no canal tá? Toda sexta-feira tem vídeo novo Que já estão aqui para estreia né? Se vocês forem direto no nosso canal aqui vocês vão ver, ó, todos os nossos vídeos já estão para estreia, né? Os vídeos que estão para estreia, ó, vestido Melissa, esse vestido Melissa tá aqui, ó, estreia em 52 dias, né? Tá aqui, ó, então, esse vestido aqui, eu já fiz a modelagem, já está lá perfeita no nosso site para vender, tá bom? Esse vestido Melissa... Eu trabalhei em cima dele, né? Fiz toda a modelagem, tudo certinho. Tá bom, gente? Lembrando que os nossos tamanhos é do RN a 11, mais tamanhos especiais. Tá bom? Só a Animania consegue atender do mini, do pet mini, mini, mini ao gigante. Tá bom, gente? Então, era essa informação que eu queria trazer para vocês. Que os nosso, as nossas modelagens estão a ah, estão lá no nosso site e eu sempre tenho vários vídeos adiantado aqui para estreia sempre tem 20 vídeos para estreia como vocês viram nós estamos em março eu já tenho vídeo para lançamento até em junho né então então sempre temos vídeos para estreia aqui. sempre está adiantado aqui Por que, que eu tô fazendo isso para depois, né, as outras artesãs não lançarem algum vídeo parecido com o meu, vem aqui, lançam antes, né, que elas não, não têm essa sincronia né, de, de ter vídeos por semana, tem vídeos todo dia, elas fazem o vídeo já lanço, e daí, quando é lançado o meu, que tem toda uma programação, muitas vão dizer: nossa, mas ela copiou da fulana. Não, então aqui eu estou tô provando para vocês que não. Eu não copiei. os nossos vídeos já estão aqui, ó, já estão para estreia aqui, ó. Até dia 25 de junho tem vídeos para estreia. Hoje já vou colocar o do Donald aqui, então até final de junho já tem vídeo para estreia. E no decorrer da semana com certeza eu vou gravar mais uns dois, três e vai estar aqui para estreia. Então sempre tem vídeo novo, né? Então sexta-feira agora. Dia 2 vai ser lançado esse aqui que já está aqui há mais de três meses, já está aqui para estreia, né? Então, sempre ele é lançado aqui, mas eu já coloco dois ou três aqui. Já tem os vídeos, já tô editando dois ou três vídeos, já vem para cá. Então, sempre tem esse monte de vídeo aqui para estreia. Tá bom? É uma dica também para você ficar ligadinha no nosso canal, né? Nosso canal sempre tem vídeo, nunca sai fora, sempre vai ter vídeo na sexta-feira, sempre tem vídeo para para estresse, só vídeo top, só aqueles vídeos que vai te ensinar o passo a passo, tá? De peças incríveis que estão aí, né, saindo, que já estão no nosso site, já estão à venda. Também fique à vontade para estar indo ao nosso site, visitando a gente, nosso site aqui, www.animaniapetmold.com.br Aqui você vai ver todas as nossas modelagens, tudo que está em lançamento, olha só. Tudo que está em lançamento, né? Então, quando o vídeo é lançado no nosso canal, a modelagem já está aqui. No nosso site, ó, o vestido Melissa ainda tá lá para ser lançado no canal, mas ele já está aqui, ó Já está à venda aqui no nosso site, ok? Olha só, já está aqui, ó E ainda, o melhor que quem compra, o vídeo ainda não foi pro ar lá no nosso canal Ainda tem a videoaula inclusa, quando você compra o vestido Melissa, vai com você a videoaula Tá bom, gente? Então, era essa a, era isso que eu tinha que falar com vocês, né? Tá aqui, ó, a bolsa também tá aqui, ó, com um vídeo aula. Tá aqui também vestido Florença, a outra bolsa, ó, básica polar. Então, aqui tá todos os lançamentos. O que tá lá pra ser lançado lá no canal, já tá aqui para venda aqui no nosso site, os lançamentos e com o vídeo incluso. Já aqui. Então, os vídeos que vão pro canal, se você assiste o vídeo lá no canal, você pode ter certeza que os nossos moldes já estão sendo vendidos aqui no nosso site, tá? Então, o vídeo Melissa, ele já está em lançamento aqui e já tem a vídeo aula em cruza, tá bom? Então, é isso, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos!